E esse vídeo aqui vai ser só um pequeno resumo de um episódio de Dragon Ball Z que eu tava assistindo esses dias aqui, que eu acho esse episódio muito legal. Aí eu só queria trazer ele aqui pro canal também. É só isso. É só um resumo de um episódio de Dragon Ball Z, Do episódio 126 na realidade. Episódio de hoje. Quem são os androides? E esse episódio de Dragon Ball Z já começa com Gohan, Piccolo e Goku indo atrás dos androides, que estão para despertar numa ilha próxima. E no meio do caminho eles encontram um Kuririn, eles trocam algumas palavras e seguem para a ilha, onde os androides irão aparecer. O clima e a situação tudo parece meio suspeito aqui, os personagens, principalmente o Piccolo, parece meio receosos com alguma coisa. Ainda mais pelo fato de ter uma cidade grande por perto. Pode ser muito ruim se a luta ficar muito grande em termos de poder. Sei lá. Ficar no nível Dragon Ball. Em uma montanha por perto eles sentem dois ki poderosos. E vão ver de quem é. Galera, tô aqui no meio do vídeo de novo. para pedir para vocês que ainda não são inscritos aqui no canal. Se inscreverem. Comentar, deixar like também. E se não for abusar demais... Passa o WhatsApp também das suas Lá eles percebem que esse que era do Teixin Han e do Yantia Que estão ali pra lutar contra os androides E a Muma tá com eles também E ela tá com uma criança no colo E só olhando pra cara de cor do Yantia já dá pra sacar que ele não é o pai da criança Que eu já fui cor mas eu não atono Ele até manda lá umas falas que os dois terminaram há muito tempo e tal Mas ainda fica emburrado lá no canto da tela que esse homem vai sofrer nesse episódio, não tá no script. O Akira deve odiar muito o Yantia mano. Meu Deus do céu. Aliás, esse é um grande episódio de hater ao Yantia. Depois da surpresa, eles voltam a esperar pelos androides. E o episódio todo fica nesse suspense, não, não acontece nada. E a galera conversa lá, eles recebem alguma semente dos deuses lá do Yashirobe. Algum tempo se passa e nada dos androides aparecerem. O Tenshinhan e o Yanchi até pensam que pode ter sido mentira o que o Tranks diz. Até porque se dois guerreiros com poder que ele disse fossem surgir naquele momento. Eles já teriam sentido o Ki deles em qualquer lugar da terra. O que faz sentido. Mas logo depois a nave do Gordinho que foi levar a semente dos deuses lá. É atacada pelos dois androides. E aqui o Gohan revela uma das características dos androides. Eles não têm Ki. Porque não são seres vivos. E vai ser muito difícil para eles procurar pelos androides. Os androides se escondem na cidade e a galera vai atrás deles. Ô mané feio! Já na cidade eles começam a tacar o terror em geral. O Yanti encontra os dois androides e esses dois androides tem uma habilidade apelona pra caralho de sugar energia. E em uma cena pesada pra caralho, o androide atravessa o peito de Yanti enquanto tampa a boca dele. Impedindo o cara de gritar ou fazer qualquer coisa ao mesmo tempo que suga a energia dele. Pesado. Que pesado. Dia merda, hein, cara? Puta merda, que delícia! Caralho.